período de deslocamento do empregado não poderá mais ser considerado como hora trabalhada, como acontece hoje, quando o patrão oferece transporte para funcionários que moram em locais de difícil acesso ou sem transporte público.